Responsabilidade, né? Como é que fica a responsabilidade dos dirigentes partidários? Eles somente vão, expor, se for acaso, né? Vamos supor, aquele super cartório que conseguiu milagrosamente na efeméride do destino, conseguiu desaprovar uma conta. Ele pode responsabilizar os dirigentes partidários lá na esfera civil, criminal? por irregularidades que ele tenha detectado? Só se essas irregularidades, prestem atenção, forem muito graves, com dolo específico e que cause lesão ao patrimônio do partido. Opa! E que cause lesão ao patrimônio do partido. A lesão não devia ser ao patrimônio público, ao Tesouro Nacional, ao dinheiro público, não. Pode ter sido um erro de digitação. Então, será que a gente não tinha que rever esse artigo até para arrumar esse erro? Eu quero crer que tenha sido de digitação, porque se o, se o responsável pela direção partidária só pode responder civil e criminalmente se ele lesar o patrimônio do partido, para o mundo aí. Cadim... Esquece cadim, expressamente está lá. Nada de cadim para representante partidário.